O último antagonista de Bleach é o Rei Quincy Yhwach, de cujo sangue se diz que toda a linhagem e história dos Quincy surgiram. E claro, isso significa que ele também é capaz de manipular seus descendentes, já que a genética envolvida aqui não é baseada em sangue, mas em reiatsu. Mas afinal, quem é Yhwach? De onde ele surgiu? Qual sua origem e os seus poderes? Como ele alcançou um status quase messiânico? Quase uma divindade dos mundos e acima de tudo como funciona o Todo-Poderoso, a habilidade mais absurda do mundo de Bleach. Quer saber tudo sobre Yuraba? Barra? Então que vou falar disso agora! Fala galera, eu vou no Fuzari com mais um vídeo pra vocês, eu espero que vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Eu estou muito empolgado porque Bleach está voltando, o último arco vai ser animado Aliás, Bleach merecia que todo anime fosse refeito, sofreu bastante com os fillers. fala a verdade E esse último arco é interessante porque traz um dos maiores vilões de todos, poderosíssimo Yuhabaha E se você duvida que é assim que fala, tem até a voz dele já, escuta aí ó Wanganawa Yuhabaha é, Yuha Barra. ele é o principal antagonista desse último arco poderosíssimo E eu vou trazer para vocês aqui a origem dele e os poderes como funciona, Para você entender bem porque que o bicho é um monstro, é bruto Então assiste até o final e se você quiser mais vídeos de Bleach Já dispara o like nesse vídeo para mim saber, tá bom? Se você é novo no canal já aproveita para se inscrever também E vamos lá, vamos falar tudo sobre o o rei dos quinses do mundo de Bleach Tamo lá galera, Yuha Barra é o principal antagonista do último arco de Bleach, a Guerra dos Mil Anos de Sangue, ele é o maior ameaça à existência da Soul Society e dos outros mundos, no passado ele foi até inclusive capaz de enfrentar o Capitão Yamamoto no poder total e viver para contar a história, e para analisar os seus poderes que o tornam um dos vilões mais fortes da história, precisamos entender um pouquinho sobre seu passado, sobre a sua origem, Yuhabara é considerado um filho do Rei das Almas, o Soul King, ou pedaço do seu poder que foi deixado para trás depois que ele foi enclausurado. E quando bebê, Yuhabaha não podia ver, ouvir, cheirar ou mesmo se mover. Mas todos aqueles ao seu redor ainda o reverenciavam como um verdadeiro deus. Isto ocorria porque aqueles que tocavam Yuhabaha recebiam um fragmento da sua alma. E eram curados de todos os seus ferimentos e impurezas em troca da sua vida útil ser encurtada. Esses fragmentos concedidos foram aumentados pela experiência dos seus destinatários. E após a morte, eles retornavam a Yuhabah e o fortaleciam. E com o passar do tempo nesse ciclo, isso acabou permitindo que ele recuperasse todos os seus sentidos. E quando adulto, Yuhabah aprimorou esta habilidade gravando uma letra e designando uma habilidade específica. Esta é a Shrif, ou Letra Sagrada. E quando o fragmento retorna a Yuhabah, ele também Recebe sua letra de volta Aumentando ainda mais o seu poder e arsenal de habilidades, o que por si só mostra que ele tem um potencial praticamente infinito de crescimento de poder, criando este ciclo de emprestar poder e absorver ele muito mais forte. A capacidade de distribuição de energia de Yu é exatamente o oposto de todos os outros Quincy, porque ao invés de treinar Heishi do ambiente, o dispersa seu próprio espírito para aqueles ao seu redor. Embora esse processo de distribuição e reabsorção deva ser repetido para conseguir se sustentar, se necessário, o também pode revogar a força sua alma que foi distribuída através de uma técnica chamada Alchuale ou Seleção Sagrada, como uma extensão da sua capacidade de distribuir pedaços da sua própria alma para os outros, e o pode também tomar a força, o poder de outros Quincy. Essas habilidades exclusivas são o motivo pelo qual o status de Barra como rei dos Quincy é incontestável por qualquer um, já que mesmo as habilidades mais poderosas dos Quince nascem dele e, portanto, pertencem a ele. Além de seus Poderes serem bem exclusivos Yuhabarra também pode utilizar Todas as habilidades já padrão De um Quincy, incluindo a manobra De aprimoramento ofensiva e defensiva Conhecida como técnicas De manipulação, o Blood e o Reishi. A imensa pressão espiritual De Yuhabarra também é Inegável, ele é o único Quincy capaz de roubar A Bankai do Capitão Yamamoto O que é um feito que exige Uma pressão espiritual Pelo menos comparável do próprio Yamamoto Podendo até mesmo absorver e subjugar completamente o poder do Soul King. E depois que acaba ocorrendo uma fusão, ele absorve o Soul King. A pressão espiritual de Uabah aumenta drasticamente ao ponto dele possuir quantidades em excesso. Sua pressão espiritual por si só é suficiente para nivelar as estruturas da Soul Society e destruir seus inimigos. Ele também ganha a habilidade de erguer barreiras que podem defender-se contra ataques de capitães e mesmo tenentes o quando combinado com o Soul King, é declarado poderoso o suficiente para conseguir assimilar os mundos. Uma habilidade necessária pelo objetivo principal de Yuha de retornar o mundo ao seu estado original. Unindo a Soul Society, Rueko Mundo e o mundo humano em uma fusão que só se viu nos primórdios dos tempos. Isto remonta ao único propósito do Soul King. Que é estabilizar e manter as posições de cada um desses mundos. Muitos não sabem, mas o Soul King nem sempre existiu no mundo de Bleach. E há mais de um milhão de anos, o primeiro Soul King foi estabelecido por cinco famílias. E estas cinco famílias vieram a se tornar as cinco casas nobres. Antes do Soul King, havia apenas um mundo que vivia. Sem medo devido à morte não ser um conceito nem mesmo uma coisa para eles As almas estavam em grande número devido a ninguém vir a morrer Assim estas famílias praticamente forçaram uma pessoa poderosa A se tornar um eixo que separava os mundos dos múltiplos mundos que conhecemos hoje E ao remover os membros desse indivíduo Eles praticamente tinham um escravo poderoso fazendo todas as suas ordens isto é o que o Soul King está fazendo. Usando seus poderes para manter esses mundos separados. Em Yuhabaha, seu filho quer quebrar esse ciclo e voltar tudo ao princípio, ele tem pelo menos mil anos de idade, porque Iwabá é retratado também em um flashback com eventos que ocorreram há mil anos, isto significa que esse vilão tem essa idade, mas provavelmente ele é muito mais velho do que isso e por um lado, a sua história tem uns paralelos bem interessantes, até impressionantes com a de Jesus Cristo, com a partilha do seu corpo entre os seus Discípulos, bem como o fato de que ele se refere ao Soul King como sendo o seu pai. Mas e todas essas coisas já são impressionantes? Sem dúvidas, o que torna o Barra tão insanamente poderoso é a sua letra sagrada. A letra sagrada exata da Down Quincy corresponde a uma espécie de alcunha apropriada que reflete a natureza da habilidade em particular da pessoa. o Barra tem a sua própria letra, a letra A o Todo-Poderoso, o que é um absurdo. A primeira habilidade concedida a Iurabarra pelo Todo-Poderoso é a precognição. Barra pode ver e saber tudo, desde o presente até um futuro distante. Um fenômeno que ele equipara a ver vários grãos de areia, cada um exibindo um futuro possível. Iurabarra pode avaliar todos esses futuros simultaneamente permitindo que ele se prepare e combata todas e quaisquer possibilidades que possam ocorrer em uma batalha, as suas habilidades de pré-cognição são tão poderosas, galera, que até o Itigo em sua forma final ficou completamente impotente. E o Rabar afirma que a esperança de Itigo estava mudando o futuro no meio da batalha, e isto ainda assim não foi suficiente para conseguir sufocar a clarividência do todo-poderoso contra Itibê do Esquadrão Zero. Yuha revela que qualquer habilidade que ele consiga ver e entender. Enquanto utiliza essa pré-cognição do Todo-Poderoso. Acaba se tornando seu aliado. Anulando seu poder e tornando-o inútil contra ele. O poder de ver o futuro já é suficiente para fazer de Yuha Uma das maiores ameaças que já vimos. Talvez até em outras séries. Mas a verdadeira capacidade do Todo-Poderoso. Não é só olhar para o futuro. Mas também alterá-lo. Yuha Barra. Pode manipular e reescrever qualquer um dos futuros que ele vê e colocá-los em realidade. Isso é um absurdo galera. Por exemplo, antes que Tigo Itigo possa ativar a sua Bankai. E o Rabaha acaba trazendo um futuro em que ele quebrou a espada de Itigo. E a torna realidade para esse Itigo do presente. E o Rabaha pode até reescrever futuros em que ele morre. E pode trazer uma versão de si mesmo que está viva para o presente presente. Caso ele seja morto. O poder do Todo-Poderoso, sua imensa pressão espiritual e seu arsenal de letras sagradas elevam Yuhaba a níveis onipotentes e o tornam praticamente imbatível. A sua única fraqueza é sem dúvidas a sua própria arrogância. Mas, como ele mesmo diz, se você não consegue entender, então permita-me explicar: ninguém pode tirar nada de mim, mesmo com o poder que você detém. Se você não sabia, então é hora de você aprender. Tudo nestes mundos existe para ser tomado unicamente por mim. E o rabar é insano né galera. Esse poder dele do todo poderoso de você poder ver todos os futuros possíveis. E ainda trazer um futuro para o presente alterando ele. É insano. É absurdo. Como que derrota um monstro desses? somente pela sua arrogância, obviamente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo entendido um pouquinho mais. Por que ele é tão poderoso. Por que ele é o rei dos Quincy. Toda essa conexão que existe e os seus planos. Se você gostou desse vídeo, deixa um like para eu saber. Porque se tiver bastante like, eu continuo fazendo vídeos de Bleach. Tá bom? É isso. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.